E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui. Se você curte carros, fique ligado aí, mano, que eu só vou mostrar máquina, mano. Está tá ligado que a Ferrari é mais que um carro, né, mano? É uma parada que qualquer carro, né? Super carro que você vê, você é... para, né, mano? Pô, olha, você para pra olhar, né? Mas a Ferrari é impactante, o vermelho e tal. Né? E seguinte, cara. O Michael, né? Engenheirado como é, ainda mais depois do final do jogo, ele comprou várias Ferraris. Então é praticamente uma coleção de Ferraris. Eu vou mostrar pra vocês aqui um de cada modelo. E. Vocês estão vendo aqui que tá lá a Ferrari, né? Porque a... os carros não estão aqui, porque são. Vários carros não cabem nessa casa Então ele vai arrumar outro lugar Mas tá lá na concessionária onde a gente comprou As Ferraris O Mike comprou as Ferraris Então bora lá galera Olha isso cara, que carro mano Olha o barulho do motor Linda né mano Cê é louco tio Então a gente vai lá na concessionária E eu vou mostrar A coleção de Ferraris é, Uma por uma Pra vocês essa tá aqui porque o Michael pediu ela, né? Pra usar. Ih, tá sem carro. É bom que não bate ninguém, né? Mas enfim, bora lá na concessionária mostrar as coleções de Ferraris do Michael aí, ó. Já bateu a Ferrari, ó. Seguinte, chegamos aqui na, na concessionária. Não sei se os caras separaram minha, minhas máquinas aí. Mas enfim, mano. Vou deixar aqui a, a princesa desse lado. E. Liga Nos carros, mano, ó, tem outra lá Ferrari aqui, ó, só que essa é branca Mano, não sei, velho, eu, eu acho legal Assim, branco, mas Ferrari, cara, parece que Se não for vermelho ou amarelo Não sei, velho Será que eu queria uma até, até rosa Se me desse, né, mano? Pô, pintava, né? Vendia. <risos> ó, tem outras Máquinas aqui, ó, não tem só Ferrari, ó Olha esse carro, maluco Ah, tá louco mas a gente só comprou Ferrari, ó Temos esse Mercedão aqui Olha lá, Ferrari ali, né Ó, essa é a nossa primeira Ferrari, galera, vou até Vou mostrar pra vocês aqui, mano Olha isso, velho. Eu sinceramente eu não sei qual que é o nome dessa, mano Mas me parece ser um modelo novo Olha o motorzinho da, da criança vou Colocar em primeira pessoa aqui Bom, como é minha, eu vou entrar e vou afastar pra gente ver a traseira dela. Ih, vai o... até o barulho, mano. Caraca. Bom, aquele ali é por último, né? A traseira. Rapaz. Linda, né, mano? Vermelhona. É... Temos essa daqui. Essa daqui, galera, é a F50. É uma Ferrari de 1995. Eu lembro quando eu era criança, é, tinha um carrinho de controle remoto que vendia na época. que era essa Ferrari aqui. Não era aqueles carrinhos bem boladão, tá ligado? De gasolina. Era de pilha, né? É, não era nem bateria, era só pilha. Tinha uns mais, mais uns melhores que tinha já a bateria, né? E cara, eu chorava pra minha mãe comprar uma dessa daqui. Até que ela comprou, velho. Então tá aqui a F50, que é um carro icônico, eu acho muito louco esse carro. E é do Michael, O Michael comprou também essa Ferrari aqui, é... né? Com as minhas. Olha, mano, o barulho! Caraca! Ó, Lamborghini aqui, ó, customizado, louco. Esse Bentley aqui. Outra Ferrari, essa aqui é a Spider. É nossa também. Essa aqui tá amarelinha. Olha aí que linda, mano. Cara, Spider, eu acho que ela é conversível. Deixa eu ver aqui. Mano, o, o louco que o, o barulho, eu acho que é o barulho original, mano. Deixa eu ver se ela é conversível. É o H, né? O um botão que, que faz pra baixar mesmo Ó, o vidro O vidro é o H Aqui Aí, ó es... Conversível, irmão Olha isso Rapaz Que coisa linda, mano aí, outra Ferrari Do Michael aí ó. Vou mostrar os outros carros aqui Tem as, esse Corvette essa Bugatti e esse Mustang aqui, ó classicão, e essa Lamborghini e a outra aquisição foi essa daqui meu amigo, olha só sim, mano um carro de Fórmula 1, imagina quanto custaria um carro de Fórmula 1 na vida real mano, uma coisa que os caras não vendem, né mano mas vai correr aonde com isso aqui né, vai vender pra quem? Pô, faz sentido também, né já pensou cara você tá na rua lá no sinal de repente para o carro de fórmula 1 não faz nenhum sentido né mas não sei né mano Os cara podia escolher aí uns ricasso aí que puder pudesse comprar a vida real né um carro desse aqui mas não para usar né não para pilotar mas até porque sei lá mano deve ser mó rolo para pilotar um carro desse mas o Mike comprou aqui a gente compra bom ó E... Então tá aí, galera. A coleção do Michael de Ferraris. Eu mostrei todas pra vocês. Tá nessa loja aqui, porque lá na casa não cabe. É lá a lá Ferrari que a gente veio, tá ali, tá ali, ali fora. É... Tem essa daqui que eu sinceramente não lembro o nome. Aquela lá, é a Spider, né? Essa aqui é a F50. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Imagina você ter cinco Ferraris é, na sua garagem aí, mano. Ou você ir numa concessionária e comprar cinco de uma vez. Cara, é muita grana. Acho que ninguém seria louco de fazer isso. Normalmente o cara compra, né? Mas não cinco tudo de uma vez. O cara compra uma aqui, tá ali. E é isso, galera. Então isso aqui é a concessionária. Eles vão colocar na cegonha, né? Pra levar lá pra casa ou pra outro lugar. E... É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte Ferrari, curte aí. É, se tiver alguma história aí legal aí da sua infância, eu contei uma agora, né? Agora fissurado pra ter uma, uma F50 de controle remoto. Se você tiver alguma história, conta aí. A galera vai querer ouvir. Beleza? Bom, até a próxima. É, se inscreve aí. E tá no Instagram aí também, tá bom? Fui!